Nós brasileiros não falamos de. O que? Basel! O Basel! É isso? O, de, o de Basel! Ah! Sei não! Então, existe essa dúvida é que todo mundo fica perguntando como é que se fala é arte Basel arte Basel na verdade a pronúncia é arte Basel arte Basel. Art Basel que é do nome da cidade da Suíça aonde a feira começou pela primeira vez Brasileiros aqui em Miami? Como assim? A gente tem aqui um dos maiores artistas brasileiros, que é o Adélio Sarro. E ele vai falar um pouquinho da sensação de participar e como é o trabalho dele, como você chegou a ser artista. Conta pra gente. Não, na, na realidade, eu vou, vou conhecer sobre Miami. Já tive algumas vezes aqui, mas nunca me, me preocupei em saber sobre feiras de Miami. Eu enveredei pelos caminhos da Europa e lá fiquei por 25 anos fazendo um trabalho para toda a Europa, Austrália, Singapura, China, Rússia. E agora, de repente, fui, recebi um convite para vir participar de uma feira aqui. Não conhecendo a feira, fui no Spectrum, com uma pessoa que me pediu para que eu ajudasse ele vir a, a, a montar essa feira, porque eu tenho um know-how de, de quase 30 anos de, de mundo. E, de repente, chego e vejo tantas coisas que me surpreendeu Foi maravilhoso ter vindo aqui, encontrar essas pessoas maravilhosas, como a Jade aqui, minha amiga. Encontrar você também, que não, pessoa não, não. maravilhosa. Então, não. eu estou no mundo aí, ah, ah, na arte, há 45 anos. E comecei lá de baixo, expondo na Praça da República, depois... Surgiu as galerias, as galerias conhecer pessoas que saem pelo mundo. Eu já estou aí há 45 anos, eu trabalho no mundo dentro da, da pintura, da escultura. Uh, em vários países tem obras minhas em, em escultura. E pintura tem quase basicamente em quase todos os países. Tá na cana? Não tem. sobre a experiência dele e sobre a sua fotografia, né? Olá. Chegando aqui em Miami agora. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Tati? é Deus! Tudo bem. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, nós viemos fazer o lançamento da Visi Gallery, primeiro evento internacional, com as fotografias que eu fiz pelos Estados Unidos, pelo Japão, Emirados Árabes, Itália, Alemanha e outros países mais. Então, foi um evento muito interessante, foi feito uma cobertura chamada Penthouse Riverside Wharf. O... o que é isso? Esse trabalho de fotografia são paisagens, eu viajo o mundo inteiro captando as melhores imagens para transformá-las em obras de arte. Tem A vedete do evento foi uma cachoeira chamada Kirifuri, no Japão. Essa cachoeira foi um, foi um troféu fantástico porque lá é um local, um reduto cheio de ursos, no meio de uma mata. Os japoneses não queriam me levar até lá. E foram quatro dias de tentativa. Aí o um, um guia que conseguiu a gente conseguiu achar para levar, ele não sabia que lá era cheio de urso. Quando ele viu a placa, ele ficou muito assustado. E foi um evento fantástico, porque estava dando chuva o dia inteiro. Quando e... nós, nós fomos três horas e meia de carro de Kyoto até lá, debaixo de chuva forte. Quando chegou na entrada da floresta, a chuva cessou. Foi uma, uma coisa, foi uma, um, mira, um milagre, porque estava dando previsão de chuva o dia inteiro. E de repente você chega lá e a chuva para e ainda sai o sol e dá aquela luminosidade perfeita. E aí o sol some atrás das nuvens e ficou exatamente a luz que eu queria para a cachoeira. Tá, tipo... Você sabia que ele tem uma imagem que ele está vendendo por um milhão de dólares? Você não acha isso interessante? Olha me sobre isso. Então vamos lá. Esta foto, Tati, ela é de um raio. Ela formou uma bola, saindo raio dessa bola, a bola de nuvem, formando um raio aqui. E formou, a nuvem formou a imagem de um homem com um chapéu preto com as sobrancelhas arqueadas e batendo palma para o raio. Então ficou uma coisa fantástica. Impressionante. É, impressionante mesmo. E eu não tinha visto isso e somente duas pessoas viram essa imagem sem eu ter falado. Porque eu não sabia uma pessoa é, que trabalha com imagens da NASA, é que viu essa imagem primeiro e ontem... Uma pessoa que mexe com arte, ela conseguiu ver antes de eu falar que existia essa imagem. Quando eu mostrei o raio, ela falou, mas e essa pessoa batendo palma para o raio? Eu fiquei impressionado, porque é. normalmente as pessoas e, não veem. E como que, que saiu isso? Na, um milagre. Na, na foto? É, e, e, e eu fiz, para conseguir fazer essa foto, foram mais de 600 fotos, porque o raio é muito rápido, você não consegue captar, e como estava muito escuro, então tinha que colocar uma baixa exposição, o céu ficou azulado. Ao invés de ficar preto, ficou azulado. E foi uma, realmente uma imagem única. Essa aí ninguém faz outra igual. Não tem como. É impressionante. Meu Deus, tu boba. vamos agora. Quero te apresentar umas pessoas, Tati. Olha, vou te apresentar, ela, ela tá ali. Vamos lá. Então vamos lá. Ah, olha aqui, nós estamos, nós estamos com a câmera virada para onde? Para cá ou para lá? Para gente. Para a gente. Então tá, deixa eu te apresentar aqui. Esse é o Cláudio Tosi, vou te apresentar. Ele é um dos maiores artistas do Brasil. E, e aí ele. Vem dar um oi pra gente, Cláudio. Tudo bem? Então, Tati, é Cláudio. esse é o Cláudio Tosa, um dos maiores artistas do Brasil, tá aqui na Pinta. A Liana, vem aqui, Liana, conhecer a Tati, Estava fazendo assim, uma entrevista oi, com a gente. Tá boa. Nem, a Deus. Ela é a diretora da Pinta é, da Feira. Eu adoro arte, é comigo mesmo. Ai, Neno, Ramos. Neno oh. Ramos é um super artista brasileiro. Hello. As obras dele estão lá, Tati. Depois você tem que filmar tudo ah, super bacana. certeza. E a arte, Como você pensou assim Olha, essa feira A gente demora um ano para fazer ela E essa feira Ela é dividida em três partes Em projetos Arte moderna E arte contemporânea Tá? Então É uma feira só de arte latino-americana com foco uh, com esse ano nosso foco tem sido Peru, Argentina e Venezuela oh. quantos expositores vocês têm? nós temos mais ou menos esse ano 57 galerias 57 galerias e nós vamos andar por aqui, né Tati? E vamos andando? vamos andando não, de agora Tati Estão mandando. O que você recomenda a gente mostrar primeiro? Olha, vocês podem entrar pela entrada lá, onde vocês têm os masters, que você tem Picasso, você tem Miró, você tem Botero. Você... Esses são os masters. E depois você começa por aqui, que é a parte dos artistas contemporâneos. Tudo é um talento? Nossa, essa é uma pergunta difícil, hein, Tati? Ah, te peguei! <risos> ah. Olha, tem gente que diz que você pode estudar e se tornar um artista. E tem gente que diz que o talento é nato. Eu já vi acontecer as duas coisas. Eu já vi gente que nunca foi estudar e é um artista completo. E gente que estuda muito e foi se aprimorando foi percorrendo os caminhos das escolas e se tornou também um bom artista. Então eu não sei se existe uma resposta preto no branco certinha para isso. Como artista ficar famoso? Bom, para artista ficar famoso são vários fatores. Primeiro ele tem que ser talentoso, é... o público tem que gostar em geral, os críticos de arte. Mas também é uma coisa muito relativa, porque, como eu acho que, como em qualquer carreira, é muito importante você estar naquele momento de hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Porque o outro lado da moeda é que tem muitos e muitos e muitos artistas que são muito bons, muito... Uh, técnicos cheios de talentos especiais, mas nunca vão ser descobertos porque eles nunca são dados uma oportunidade, ou eles não tiveram a chance de estar no lugar certo ou com as pessoas certas. aproveita se inscreva no meu canal Bye